E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo estamos aqui o negócio é o seguinte, no vídeo recente aqui do canal Eu mostrei para vocês uma mega loja da Ferrari em Los Santos Vamos lá visitar, ver o que tinha Várias Ferraris, carros belíssimos, caríssimos E nesse vídeo galera, seguinte O Franklin tomou a decisão da sua vida E simplesmente... Pelo menos no meu jogo Ele vendeu aquela casa E o Lester é, Deu para ele e comprou uma nova Mano, a gente vai mostrar A nova casa do, do Franklin A nova mansão do Franklin E também ele trocou Aquela Ferrari que a gente tava no vídeo Por mais duas, né Essa daqui né, Que é um carro quanto Digamos que estranho Mas é uma Ferrari Eu sinceramente tivesse muita grana não compraria uma Ferrari dessa. Mas o Franklin tem os seus gostos pessoais. Ele acabou adquirindo essa. E a outra já tá lá na nova casa. Eu vou mostrar pra vocês. Como também a mansão. Beleza? Essa aqui é a Ferrari Monza. E... Cara, não tem vidro, mano. É um bagulho meio futurista, não sei. É... Esses carros aqui são... Aqueles de con conceito, né? Os que ficam em salão lá e... Vai saber quando que vai lançar. Ou se realmente pessoas compram, consomem esse tipo de carro. Mas é até que é legalzinho, mano. Olha isso, cara. Bem louco. É... Enfim, galera. Bora lá pra nova mansão do Franklin. Está localizada basicamente é... no mesmo local ali onde estava a sua casa antiga. E vamos ver como é que é. Se eu não me engano, essa casa aqui, galera Ela foi feita no local Que é, não tinha Nada construído, e, caramba, mano Vira teclado Olha lá, mano, já tá vendo que Temos ali algo bem moderno Sai aqui do, do, da contramão O cara vai bater na minha Ferrari E não vai ficar legal Olha isso aqui, irmão Bagulho sinistro né? é, Tô fazendo aqui um lobby Pros arquitetos aqui no canal E... Ó, a garagem já tá abrindo. Esse cara vai bater em mim, ó. Ó a mulher, né? Ó a garota. Ó. Mostrando aqui a frente, né? É, aquele carro não era pra estar tá ali, mano. Quem tá aí na, na casa? Sério mesmo, mano. Não era pra estar tá ali, não. Não tinha colocado, não. Mas tá ali a nossa nova Ferrari. Como eu disse, foi vendido a mansão... E aquela Ferrari que a gente tava no, no vídeo Qual vídeo, Dinata? É só você olhar aí Eu não tô postando tanto vídeo assim Como antigamente Mas sempre tem vídeo aí no canal A semana, né? É, quando eu tô bem aí eu posto até mais Enfim, galera Bem não, né? Quando eu tô com vontade <risos> Ó, seguinte Caraca, mano Olha a parte de dentro desse carro, velho Eu não sei quem colocou esse carro aqui Deve ser algum, uma visita e tá aqui a nossa Ferrari, nova Ferrari. Né? Que a gente adquiriu naquela loja, vermelhona. Linda, linda, linda, linda. É... Bom, aqui é a entrada da garagem. Garagem. Cabe uns três carros aqui. Deve caber uns três carros aqui dentro. E aqui é o portãozinho. Isso aqui abre? Tá fechado. Vambora, vamos, vamos pra, pela lateral aqui. Cara, sinceramente... Ih, rapaz, tá dando um... Eu não sei se essa casa aqui já... Isso é... aqui foi feito em cima de uma casa que já tinha. Ou... Eu acho que sim, mano. Ah, é essa dela aí, ó. Da moça. Né? A moça chegou aí num carrão. que eu não tava muito esperando. Mas, enfim. Vai pro abate. da <risos> brincando. É... Eu não sei se, essa, se isso aqui já tinha uma casa, se foi criado uma casa em cima dessa casa. Mas é num local... É, conhecido de Los Santos, ó. Ah, foi bravo, é? Vai embora? eu, hein? Ela falou, eu não sei, não entendo o idioma dela. Mas tá aí, galera. Essa aqui é a vista da nossa mansão Nova mansão E aí vocês comentam se valeu a pena ter vendido aquela outra casa <cười> Pra comprar essa É... A bola de vôlei aqui E... Ih, rapaz Que tato é essa, mano? Rapaz do céu Tem uma chafariz aqui Um lugarzinho pra tomar um sol Um ofurô. Bolas de pilates. Aqui é a nossa, a nossa sala. A cozinha. Olha onde fica a cozinha, meu irmão. Olha isso aqui. Caraca, isso aqui é o quê? Um cachorro? Blogzinho ali, mano. Aqui fica a nossa cozinha. Né? A geladeira tá ali. As bebidinhas. Mano, já ser... É meio apertada a cozinha, né? Mas um cara solteirão como Franklin tá de boa aqui temos uma sala com não entendi muito bem esse é... essa TV gigante aqui onde está o sofá a salinha de jogos aqui uma sinuquinha é não, não deu para entender muito bem não é faltou um sofá aí depois a gente compra né é isso uma máquina de é, uma decoração, né? Bolas. Aquele bola de basquete. Bola 8 ali de sinuca. Uma maçã. Essa bola da Copa de 94, essa bola aí, né? É... Tênis. Ali a escada que sobe para o andar de cima. Vamos lá em cima lá. Ver o que tem aqui em cima. Ó, já aqui já tem um sofazinho, né? ao lado do quarto Tá, ah, eu não sei se eu conseguiria Porque tipo assim, acho que uma casa dessa Esses vidros aqui é, Na vida real, tô falando Eles Teriam um sistema, né, que fechasse A noite Mas eu não conseguiria dormir no local assim Bem claro, mano, mas provavelmente Uma casa assim Tem vários vidros Teria um sistema aí pra, pra fechar, né Pra escurecer, sei lá e aqui tá o quarto, mano, tá aqui o quarto, tá aqui o setup Pra jogar os games, né, no um PC, com vários monitores Aqui a TVzinha, Home Tutor E a visão é sinistra, mano, é uma casa menor que aquela Por isso que o Franklin vendeu Vendeu ela E olha essa visão, mano, pra, pra, pra, pra cidade, velho, que louca e... parte é da hora, mano, ó A casa é da hora, velho É muito louca, tipo assim A arquitetura é sinistra E tem essa parte aqui para as festinhas, né? Olha a visão daqui de cima A piscina, piscina bem louca, né, mano? Aqui é para as festinhas, baladinhas Do Franklin Mano, show, show, show, show Bem aberto, né, mano? Uma casa dessa no Brasil Complicado Alguém ia tentar pular aqui, certeza Mas aí a gente ia ter segurança Alarmes Ih, rapaz, me perdi na minha própria casa É aqui Vamos descer Ela é bem compacta, mas é da hora, mano Tipo, dois andares, né? Ficou assim, Essa cozinha aqui ficou muito louco nessa área, né, mano? Muito louco mesmo Vamos olhar aqui, galera, essa visão da nossa. Ah! Pera aí, volta. Ó. Olha essa visão, cara. Mano, muito louco, muito louco mesmo. Curti. Curti. E é isso. A princesa tá aí. O carro era dela. Não esperava por visitas. Mas tá de bom grado. Ó, esse localzinho aqui do chop não tá aqui, mas provavelmente vai ser pro chop graminha aqui pra ele correr, né? Que aqui é tem mais espaço e tal. Comenta aí, galera, quanto que você acha que uma casa dessa... Custaria no GTA Online, se fosse disponível pra todo mundo. E na vida real, eu acho que uma casa dessa aqui valeria aí... Em reais, eu vou falar, em reais. Casas bem parecidas com as que tem ali no... Aquele bairro ricaço lá em São Paulo, mano. Muita gente já mora lá. Agora me fugiu o nome. Vocês provavelmente vai lembrar: jogadores de futebol, né? Apresentadores de TV, moram lá, aquele bairro. Ah, mano. Esqueci, esqueci. Mas é bem parecido com aquelas casas que tem lá. Né? Mas acho que uma casa dessa aqui valeria uns. É. 30 milhões de reais? É dinheiro pra caçamba, né? 30 milhões? Não sei, mano. Não sou corretor, não entendo de imóveis. Mas eu tô jogando meio por cima aí. Mas é bem louca. Vamos olhar com essa câmera. Ó, ó a visão. Gol, hein? Gol. Muito louco, cara. A casa. Bom, para finalizar o vídeo, vamos dar... Eita, peraí. Vamos dar um, uma volta aqui Na nossa nova Ferrazuma Já viram Aqui foi mostrado aí na, No vídeo passado que eu, eu mostrei A loja aí da Ferrari E essa daqui é a nova, peraí que eu vou ter que tirar Essa aqui da frente Vamos estacionar ela Pera aí, caramba, entra aí Entra aí Tirar de primeira pessoa que eu, tenho, eu sei que tem gente Eu fiz o vídeo inteiro assim né mas é que a gente passa mal, né, mano? Com vídeo em primeira pessoa, né? Dá uma rézinha aqui. Vai, tecla, dá ré. Aí. Vamos pegar aqui a nova. Olha o motor. Rapaz, coisa linda. Darka que eu meio carro aí, irmão Show, né? Ai meu Deus! Peraí! Cara, o ela tá tensa irmão. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Eu bati a Ferrari, mano. Não consigo mencionar os danos causados. Carro lindo, né, mano? Olha isso, velho. Sinistro, irmão. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, comenta alguma coisa aí. Se quiser me seguir nas sociais, tá aí. Na tela ou em qualquer outro lugar. Fui!